O amor e as vibrações do universo, o apressado, o rápido e o sentir. Se você começar a avaliar e começar a observar, você vai ver que está tudo já pré-determinado. Tudo vai acontecer o que vai acontecer. Já está escrito, né? seja talvez o Mactub. Então é, tudo é uma consequência daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Se você tem muita ansiedade, a vida está complicada, está rolada para um lado, está rolando para o outro, tem que baixar a bola. Né? Baixar a bola é sentar e meditar. né Sentar e ficar em paz. O que eu vou falar aqui é uma teoria minha. Né? Talvez existam por aí outras teorias, outras crenças, outras religiões. Mas é o que eu sinto. Ah, eu estudei bastante... É, pratico o, a meditação, pratico várias coisas, eu faço experiências comigo mesmo, porque eu sei que eu vou morrer. Entende? Vou morrer, não tem outro jeito. Né? Todo mundo vai morrer. Pelo menos a primeira vida, não sei se tem a segunda. Então é, você só tem uma chance de viver aqui nessa terra. Só tem uma chance. A segunda, sabe Deus lá se tem. né? Mas. Porque possa viver aqui, eu, eu busco viver com qualidade, eu busco viver bem. Né? É, como assim? Bem, eu nunca saí correndo atrás de dinheiro, nunca saí correndo atrás de coisas, eu nunca saí correndo atrás de viajar, de, de mais de coisas. Eu vivi a vida, né a minha vida aqui nessa cidade e é muito prazerosa, é muito boa. Eu tenho um conhecimento hoje que poucas pessoas têm, né? é um conhecimento muito avantajado, muito superior. Não que eu seja superior, mas o conhecimento que eu tenho é. Então, as pessoas que têm essa correria dentro de si, esse TDAH, eu sou o TDAH, né, que tem esse movimento interno muito grande, ele não vive, porque ele está sempre pensando lá no futuro. Está sempre correndo atrás e nunca consegue chegar lá, a vida é apurada, é corrida, não sei o quê. Mas, se você começar a trabalhar sobre você, é, manter a calma, manter a calma, não é simplesmente manter a calma, é viver num estado de calma, num estado de paz. Não importa o que está acontecendo. Se está chovendo, está chovendo. Se está fazendo sol, está fazendo sol. É onde você começa a viver você. E, então você vai começar a vibrar numa frequência diferente. Você vai começar a vibrar vibrar numa, uma, numa outra frequência. Então, você vai encontrar outras pessoas que vibram na mesma frequência que você e você vai se tornar amigo, você vai estar bem com ela. E existe uma frequência que, em minha opinião, é uma frequência do mundo, do nosso, da nossa humanidade. Né? Talvez seja aquele frequência que o pessoal fala lá do Um I am, Um I am, né? que se diz que é o barulho do universo. Então, quando você... Se inebriar com o amor, não estou falando amor homem e mulher, um amor simplesmente, o um amor é tudo. né? Quando você se inebriar dele, quando você encontrar a sua paz, quando você baixar a frequência da sua mente, quando você estiver aqui, você vai ter qualidade de vida. Você vai ter aquilo que você quer as pessoas medem muito a qualidade de vida pelo um dinheiro, né? Quando as pessoas vêm fazer curso aqui comigo, ah, eu quero, já falei duas vezes isso, né? Tem um cara, dois vieram aqui querendo 100 milhões de reais, e digo, cara do céu. Aí esses dias eu vi numa entrevista no sei lá, de lá que o Bolsonaro tem dois, três, quatro milhões né, dele, em quantos anos de vida, né? E né, trabalha estava no exército, bem. Você vê que não é nenhuma fortuna, mas o cara veio aqui e pediu 100, o outro pediu 100 também. Mas para quê? Né? Não estou indo contra, porque quando a pessoa gosta do que faz, ela pode ter 500 milhões. Olha o um Elon Musk, olha o né, Bill Gates, todo mundo tem todas essas fortunas aí. Mas é, o importante é você, você aí que está assistindo agora Se você quer paz, se você quer viver bem, respire fundo. Relaxe, né? Vai pro amor. É uma frequência em que não existe mal, não existe maldade com os outros, não existe maldade com você, né? E aí a ansiedade vai desaparecer. A ansiedade é aquele negócio de fazer depressa, rápido, rápido. Eu fui sempre assim, muito rápido, rápido, depressa, depressa. A maior parte das vezes da minha vida eu tive que refazer tudo que eu fazia. Eu fazia três vezes o outro cara fez uma vez só. Mas ele fez bem feito, eu tinha que fazer três vezes para fazer igual dele. Mas isso gera um desgaste interno, gera uma tensão, uma pressão. Você não está na frequência do mundo. Quando você entra na frequência do mundo com o amor, com a meditação, com a tranquilidade, tudo gira mais rápido. Esses dias eu fui, fiz uma inscrição de uma pessoa para fazer o curso comigo, e ela falou assim, Afonso... Cara, do céu, meus amigos falam assim: ah, que eles vão pescar e passaram a tarde inteira pescando, ou passaram a sexta, eu, sábado, domingo pescando. Eu não consigo, eu não tenho tempo para nada, porque minha mente está sempre fazendo isso, fazendo aquilo, eu não consigo parar e viver a vida. E isso acontece com muitas muita e muitas, muitas pessoas. Então, se você realmente deseja viver a vida, começa a não dar muita bola para as coisas, mas vá para o amor, vá para a meditação. Se entregue à vida, se entregue a. passe a fazer parte da vida, não se incomode com mais com as outras coisas, nem com as outras pessoas. Tá, então, é. comece a viver. Uma porta de entrada para você começar a viver é a meditação. Ou o relaxamento, como a Gurchar fala, né? Não importa. Sente e deixe o mundo rolar. Dá a impressão que a gente vai morrer, dá a impressão que o banco vai chegar aqui e vai tirar tudo que é nosso, que vai chegar, todo mundo vai brigar. Não vai acontecer nada disso. Você vai ter qualidade de vida. E se você tem um relacionamento, o teu relacionamento vai mudar. E se você tem filhos, os teus filhos vão aprender com você. Todo mundo vai aprender. Agora, tem que começar. Se começar, uma hora você vai gostar e, cara, vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu tenho um vídeo né, lá no... no na Hotmart, se você quiser, vai no nosso site, na Academia do Ser Humano, e lá você vai encontrar é, um curso sobre a meditação e relaxamento. Cara, é show de bola. Beleza? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas, seja bem-vindo, vamos ser felizes, né? Porque a gente vai viver uma vez só. Então, vamos fazer valer a pena para nós e para as outras pessoas. Um beijo no seu coração, vamos em frente, porque atrás vem gente. Tchau!